Opa! E aí galera, beleza? Primeiramente aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vou passar um vídeo aqui tentando ser o mais breve possível sobre o tema aí, a configuração desse emulador nosso aí, o Game Loop, que é uma merda para falar a verdade, mas é, eu fiz um vídeo aí que tem acho que um mês mais ou menos, e teve até que saída, pegou 100 views, isso pra mim é saída, porque o canal meu tava parado há tanto tempo que o YouTube nem recomenda mais meus vídeos. Mas vamos ao que interessa. Primeiramente galera, você tem que fazer isso aqui ó, você vai apertar com o botão direito do mouse, vai vir aqui em propriedades e vai marcar aqui ó, vai vir nessa aba aqui ó, compatibilidade vai marcar aqui ó. Executar esse programa como administrador você marcou aqui ó, dá um aplicar, dá um ok. Beleza, depois disso você vem aqui ó, dá umas duas atualizadas. Beleza, botão direito de novo, executar como ad administrador e aperta em sim. Feito isso, galera, as configurações que eu tenho aqui para deixar para vocês tá. Eita. Ah. Tá, tá, tá. Tá, vamos, vamos atualizar aqui, galera, ó. A gente já pegou uma atualização aqui, tá? É... vou pausar o vídeo e esperar essa atualização aqui. Eu não tava esperando que viesse uma atualização. Não. Eu vou eu galera, eu vou pausar aqui eu, a gravação e depois que atualizar eu volto para continuar o tutorial, beleza? Galera, voltamos, né? É, atualizou aqui até que não foi tão demorado a vamos lá configuração que é, eu testei bastante aqui e vou estar tá passando para vocês é, primeiro eu vou mostrar uma, uma parada para vocês que é muito importante é você saber o que que seu PC tem beleza no meu caso aqui é um PC horrível fudido esquenta mais que tudo parece que eu estou jogando num fogão tanto que eu uso meu gabinete aberto, senão é perigoso pegar fogo. Beleza? Isso não vem ao caso. Você tem que conhecer seu PC, tá, galera? Você pesquisa aí e vê do que, que ele é capaz e do que ele não é. O meu é horrível, galera. É horrível mesmo, mas é o que eu tô tendo e o que eu cons consegui conquistar, tá? É, tá com 20GB de RAM, galera. É, eu tô com uma placa de vídeo aqui, ó. Uma GPU. É uma Radeon RX550 beleza? É, tem 4GB de VRAM que você está vendo. E aqui, ó. O meu, uma, o meu processador é um AMD FX8350 H-Core. Ou seja, ele tem 4 núcleos dele mesmo e 4 físicos. É isso. Então, meio que eu, eu antes eu jogava com a configuração nesse estilo aqui, ó. Eu tinha 8, eu consegui selecionar os 8, tá ligado? Aí eu só vim e selecionava 4 Aí eu passei a selecionar os 8 Eu falei, porra, eu vou, eu vou selecionar os 8 Eu tenho 20GB de RAM, selecionei 8 também e, e marquei essas opções aqui, ó Tá vendo? Todas essas opções eu deixei marcada eu Deixei DirectX aqui mais também é, ativado DirectX mais, configurações do modelo aqui é padrão, não mexi em nada Configurações do jogo, aqui ó, configurações do jogo nessa barra aqui eu deixei em 720 Porque eu tenho uma placa de vídeo que é fraca e o processador já não ajuda, beleza? E qualidade do jogo eu deixei em suave Depois, é por isso que eu falei, você tem que conhecer o seu, o, o seu PC para você saber... É, é, se tu tiver placa de vídeo eu recomendo que tu marque todos aqui ó se tu tem dois processadores você marca os dois se tu tem quatro marca os quatro se tem oito marca oito se tem quatro marca os quatro e se tu tem é 88 de memória 8 de memória hum, eu recomendo ficar só eu deixo, marcar 4 de memória RAM mesmo, tipo, se você tem 8, você não, não seleciona as 8 não, tá? Eu selecionei 8 aqui porque eu tenho 20, beleza? Então, dito isso, galera, eu acho que vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. Num processador aqui vocês marcam o máximo que vocês conseguir, dá um salve e põe para salvar, beleza? Depois disso, galera, é só tu abrir o jogo seu. Mano, o meu FPS estava caindo no meio da, da das play, galera. Para 7 a 3 FPS, isso o PC faltava gritar, coitado. Então, galera, tava horrível, horrível mesmo. E é cai o FPS agora. agora galera, desculpe a enrolada tá caindo. Sim, FPS, porque o PC meu não é um PC bom, né? É fraco. E cai bastante ainda o FPS, mas não cai igual tava caindo antes, tipo... É, de 50 FPS, caia pra, direto pra 15, tá ligado? E de 15, caia pra 3, no meio da treta mesmo. Agora o FPS, se caia, é pra 30, tá ligado? 40, aí vai pra 30. E isso, isso eu acho que... Melhorou bastante. Eu não tô passando tanta raiva, isso galera, porque às vezes eu, eu, eu, eu jogo fazendo live ou gravando, então exige muito mais do PC do que é, se eu usasse só para jogar. Creio eu que a maioria da galera que tá vindo aqui veio nesse vídeo é mais para jogar, tá? Então galera, você fez isso daí, aplicou lá. É, as configurações, tá? Eu esqueci de falar para vocês que vocês têm que... Depois que aplicar, ó, cê, cê, você selecionou tudo aqui que você tem que fazer, né? Que eu, eu ensinei. Você deixa um sal... Põe para salvar. Põe para salvar, tudo certinho. Aí você tem que fechar o emulador. Fechar tudo. Fechar o emulador e abrir de novo para que as configurações que tu colocou funcione. Aí, senão, não vai funcionar, tá, galera? Você tem que... É, Fechou o emulador para as configurações que tu aplicou funcionar, tá? É, eu fui pego aqui por duas atualizações. Primeira atualização do do, uh, do Game Loop e agora uma atualização aqui do jogo. É só para o vídeo ficar longo mesmo. Eu vou abrir o jogo aqui e eu já volto, galera. Prontinho, galera. ó O jogo está aberto aqui, tá eu coloquei o FPS aqui, mas aqui no lobby não, não conta muita coisa não, tá, galera? É as configurações que eu tô usando de, de gráfico. Eu tô jogando no médio e no ultra aqui. Tá? No caso, no caso, para mim, ativar essas ultra aqui, eu coloquei em alta aqui e ativei aqui ultra. Tá? Aí eu vim aqui, ó. Tudo isso aqui eu, eu ativei. Tá? Aí depois, eu, depois de eu ativar tudo isso daqui, todas essas opções. Eu voltei o gráfico para o médio. Ou seja, eu ativei muito alta. Eu, eu coloquei muito alta aqui. Ativei tudo isso daqui. E voltei o gráfico para o gráfico pro médio. <risos> Fechei o emulador e abri de novo. Porque senão você vai jogar, vai estar tudo bugado lá dentro do jogo. Eu vou, eu vou iniciar uma partida aqui no, no Battle Royale. Mas não vou deixar rolar até o fim. Só para vocês verem como que vai estar tá lá dentro do jogo. Tá? Mais ou menos como vai estar. Tá, beleza? Então, bora lá. Galera, voltei aqui, ó Já tô aqui na, no lobby Deixa eu falar pra vocês uma parada que eu reparei bastante Durante o carregamento ali no avião Que é, tá carregando aquela página ali é, é, Parece que pesa bastante O FPS cai muito, galera O FPS chega a... igual eu falei O FPS fica zero fica um Eu não sei se é bug mas Durante o avião, que está tá mostrando o um avião, mostra, tá ligado, o antepass que está Ammo here the <coughs> using adrenaline shot now. o cara de The drop is coming. Isso que derrubei aqui é play. Nossa! Não, jogo! Using first aid kit now. Engaging the air <clears throat> drop is coming.